Bom, o assunto do vídeo de hoje ele vai ser sobre a depressão do X Eu vou tentar não enrolar muito, então vamos seguir pra ele Desde criança, nosso pequeno Onfroy, um ele já tinha sofrido muita coisa Que pra quem não sabe, né, o X teve que morar com a sua avó Porque a sua mãe não tinha condições de criar ele O seu pai também era outro ausente, que só foi aparecer depois do X morrer Começou a gravar uns vídeos falando que era o pai do ex Depois que ele morreu Então, a mãe dele não tinha condições de criar o ex né? Bom, todo mundo Ou pelo menos a maioria que conhece o ex Sabe que ele começou a desenvolver uma mente mais doida, tá ligado? Quando Pela ausência da mãe dele e do pai, né? Ele teve que morar com a avó. Então, ele precisava muito de atenção, tá ligado? Ele chegava a brigar com os moleque lá da escola Pra mãe dele brigar com ele Os dois tão momento materno junto, tá ligado? E bom Tirando só essa parte, né, o ex desde pequeno já perturbado, bom, se havia uma pessoa na vida do ex que ele amou quase mais que a sua mãe, essa pessoa era o seu tio. Bom, essa história não tem um final feliz igual a maioria ou quase todo. e bom, quando o Jassy, né, tinha lá pros seus 7 ou 9 anos de idade, o seu, o seu tio sofria de depressão e ele se torturava, sabe, se mutilar, cortar o, a, o pulso, essas coisas, tá ligado? E... E o que eu quero dizer é que o tio dele sofria bastante de depressão Certo dia, o tio dele já tava sofrendo bastante, tá ligado? Não aguentou mais, e ele acabou cometendo suicídio pior de tudo foi que ele viu tudo E pro áudio dos seus 17 anos de idade, ele criou uma música chamada Who the fuck's God? Que na real foi até um freestyle Two shots for me, you fucking Jesus, himself pull fucks on the petition giving Jesus the belt tied around his neck and gets a fucking buckle up fair moment i counting on him fucking him up torture victims or do the scriptures is written such so every moment my uncle suffer was planning to cut cut his tongue out and hammer fucking nails in the skull couldn't see what Jesus planned my vision is though e bom essa música ela é feita pro seu tio com uma letra bem... E bom, depois desse acontecido do seu tio se suicidar, só foi ladeira abaixo. O X conheceu a Geneva. Aí ela, vamos dizer assim, que ela fudeu com ele, né, mano? Mas é importante dizer que o X apaixon... continuou apaixonado por ela. Eu acho que ela também continuou... Se vocês passarem no meu canal e ver as músicas dele, tipo The Remedy for a Broken Heart, é, Ayala essas músicas ele sempre ele sempre toca no assunto que ele continua apaixonado e etc I E bom, depois desse caso da Geneva, veio o que mais acabou com ele, tá ligado? Foi a morte da sua amiga e que os dois também tava dando uma pegada, assim, tá ligado? Que foi a Jocelyn Flores. Quando ela se matou, ele, ele ficou doido, tá ligado? A autoestima dele abaixou uma parada dessa. É porque ele se sentiu bastante culpado, tá ligado? Porque na hora que ela se matou, ela tava lá no hotel enquanto o X estava fazendo show. Isso que acabou, mano, mexendo com ele, tá ligado? E foi o que mudou a cabeça dele, sabe? E é nóis.